E aí galera do canal, aqui é o Zuvit e hoje eu vim aqui dar um recadinho e uma explicação. O recado eu vou dar primeiro para é a galera do CDZ que vai ter sorteio hoje, quando tem que dois vídeos. O sorteio hoje vai ser às 23 horas e eu vou fazer três sorteios de um cacacada, no caso. Para galera que vai participar, tem que comentar o vídeo do sorteio, que eu acho que eu vou pôr na descrição. Então você comenta no vídeo do sorteio, se inscreve, é, curte e já está participando, no caso, beleza? Uh, o jogo que eu vou fazer a live, vou, usar, vou utilizar o jogo de Digimon Link. Vou fazer uma hora e meia de live e a cada meia hora eu vou sortear um. Até agora ele só era para sortear dois kk Então como o, o outro vídeo que eu falei bateu 50 likes, eu vou sortear mais um kk de brinde, no caso. Então vai ser três kk de gold, no caso. Então eu vou voltar. Para quem joga Digimon Links que tá com dificuldades para vincular a conta do celular com computador, eu vou ensinar uma coisa que vocês podem fazer, no caso, é, vocês vão vir aqui ó, nessa setinha, vai ter ORT, acho que é assim que se fala, vai ter aqui trans, transfer, no celularzinho no caso, e você vai clicar nesse link to facebook, aí ele vai linkar com o seu facebook, você vai clicar aqui, ele vai linkar com o seu facebook, no caso eu não quero remover, ele vai linkar, aí você vai fazer o que? Eu tô pelo computador, vou fazer pelo celular aqui. Quando eu for entrar no jogo. deixa fechar aqui. Calma aí. O jogo vai abrir normalmente. Só que ele vai estar tá resetado. Ele sempre vai, vai zerar no, no computador ou no celular. Ele não vai ficar vinculado para sempre. Então toda vez você vai ter que fazer o mesmo processo no caso. Na tela inicial vai ter um, uma opção de. Ó, vou até fechar aqui, ó. É, fechar o Digimon aqui beleza vai carregar isso aqui, bonitinho tutum. vai ter esse botãozinho aqui ó transfer, transfere aqui no canto, o até de o Digimon pra galera saber onde que é computador ficar mais fácil você vai clicar lá, tá carregando aqui vai ficar mais fácil mostrar no computador ele vai resetar no caso, clicar aqui transfer vai aparecer ó, link to facebook no caso Vai aparecer yes, contra o Facebook, vou dar sim. aqui não vai aparecer meu ID e o meu vai aparecer meu ID e o nome do, do meu personagem, da minha conta no caso. Eu vou dar yes, ele vai confirmar os, os negócios tudo e vai entrar, entendeu? Não tem muito segredo. Dá sucesso, foi. Aí só que ele não vai entrar direto. Ele vai, quando for entrar de novo, ele vai começar do zero. Não ele vai, ele vai começar do zero, ele vai carregar, ele vai fazer todos os valores de novo. Como eu estivesse é, baixando o teu processo do outro celular, no caso, entendeu? Então não tem erro. Então pra galera que, <risos> que quer fazer isso está com dificuldades, está aí uma dica. E, então se inscreva no canal, deixe seu like. Vou tentar fazer esse vídeo bater com uns 40 likes, 50 likes. Então, se inscreva no canal, assim, ative o sininho, compartilhe. E não esqueça pra galera que vem, vem o sorteio, então... A noite volta aí com sorteio.